a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. E hoje, como vocês podem observar, nós estamos numa edição especial do ADEC TV, uma edição que nós vamos falar sobre o Dia dos Pais, uma homenagem a todos os papais que nos acompanham, todos os papais deste país e do mundo. E para começar, antes de apresentar quem está aqui conosco hoje, eu vou ler para vocês Jó, capítulo 1 na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente.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 Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ziel. Prazer poder estar aqui novamente, muito prazer mesmo, muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor, pastor, com o Theo, o Teógenes, filho do pastor Ziel. É mesmo, obrigado pelo convite, fazer parte dessa gravação é bom. É bom, Theo. Vamos falar de paz, Vou Vamos, vamos falar. <risos> Criação de... Com o nosso chefe, então diretor da DEC TV, Moisés Coelho. É isso aí, hoje, né? Na frente das câmeras, não atrás, né? Nossa. É difícil, viu? Mas vamos tentar. não muito, não, né, Moisés? E com a, Bá, com a Bárbara, com a lindeza da Bárbara, uhum. filha do Moisés. É um prazer estar aqui, compartilhar a vida de Deus com vocês, falar do dia dos pais. Com o meu pai, junto. Com o seu papai, né, Bá? <risos> gente, para começar, vamos, gente, eu li Jó, pastor, Moisés, Bárbara, Théo, de Jó. Por que que eu li Jó? É, eu posso falar assim, Jó, como ser um pai de verdade? Se fizesse essa pergunta, Moisés, é, Moisés e pastor, como ser um pai de verdade? Eu, se me perguntasse como mulher, eu responderia assim, talvez Jó, seguindo o exemplo de Jó. É, então, vamos falar um pouquinho da figura de Jó, pastor, como pai. Então, Jó, muito bem a escolha foi muito sábia, porque Jó é um exemplo de um pai aprovado por Deus. Aquela preocupação de Jó é, independente do dia, do horário, ele sempre estava preocupado em interceder pelos filhos. E a vida de Jó ela é marcado muito com essa figura paterna, não somente de dar aquilo que eles precisava, que eu acredito que os filhos de Jó tinha à disposição deles, não tinha falta de nada devido à, à vida financeira dele, mas Jó ele preocupava além da vida financeira, além do material, Jó preocupava muito com a vida espiritual. Então, Jó é um tipo de pai aprovado por Deus, aquele pai. Que está sempre preocupado em estar intercedendo pelos filhos. Ele era, ele era o, o exemplo dele, né? Os filhos tinham ele como exemplo, ele deixou um legado, né, Maria? Exatamente. De intercessão. E como Jó sofreu na vida dele, e, e mesmo cuidando dos filhos, a ponto de Deus tirar todos os filhos dele, né? E depois restituir a outros filhos, né? E ele, firme como pai. Eu imagino o coração dele, né, mesmo tendo os filhos que Deus deu a ele de novo, ele lembrando dos outros filhos dele, né, que ele cuidou tanto. Intercedendo. Intercedeu por eles. Bárbara, ele tinha tanto medo dos filhos ter cometido lá, ainda fala assim, no íntimo, algum pecado, tanto temor que ele ia lá intercedia e oferecia louca naquela época. Ele deixou um legado, você concorda? Um exemplo. É, eu acho que hoje em dia, infelizmente as a sociedade, né, no geral, é os pais preocupam com tudo, né, assim, de deixar um legado material, né, mas a Bíblia constantemente, o Senhor, sempre nos instrui a construir coisas no céu, né, não nessa terra. E Jó fez exatamente isso. Acho que com certeza os filhos olhavam para ele e enxergavam. Meu pai é, pode até ter deixado coisa aqui na Terra, mas o meu maior exemplo que ele mais deixou para mim foram, foi um legado espiritual. com certeza. Ele era íntegro, né, Tel? E fala a Bíblia que ele ainda se desviava do mal. É, é um cara que, gente, um pai que, que falou, um pai com exemplo, né? Além dele ser exemplo escondido, né? Que ele fazia os holocaustos de madrugada, mas viu na presença de, dos filhos. Ele, acredito que provavelmente ele era exemplo. que Os filhos observavam, falavam assim, é, quando eu cresci, talvez, talvez não, né? Eu quero ser igual meu pai, quero ser um pai igual o meu pai foi pra mim. E foi deixando o legado dele tanto na Terra... Como no céu. Como no céu. Ele deixou, né? É interessante essa palavra que ele colocou, que é, o pai às vezes não fazia questão de somente fazer na frente para ter aquela aparência de fazer, né? Às vezes o pai, muito, o Jó, muitas vezes de madrugada, em oculto, todo mundo dormindo, todo mundo lá nos seus, talvez até longe, mas ele preocupava de acordar, levantar de madrugada e interceder. É um pai aprovado por Deus. É muito lindo, né? É. A história de Jó é toda linda. E, e, e voltando aqui, Moisés, eu vou falar com os pais primeiro, depois eu vou falar mais voltado, assim. Moisés, como é, como é que é para um pai hoje viver com essa integridade numa sociedade que a gente sabe que ela está bem corrompida, ela está desvirtuada, o que é errado tá ficando certo, o que é certo está ficando errado. Inversão de, de valores. Olha, hoje com isso aí, a tarefa é bem mais difícil, do que os nossos pais, os pais dos nossos pais. Eu acho que era uma tarefa mais fácil, né? E hoje não, hoje pra gente tá bem complicado. Por isso que nós temos que manter essa união com os filhos, o né, diálogo aberto. diálogo aberto o tempo todo porque o mundo está aí oferecendo muita coisa, muita coisa. Mas essa muita coisa se torna pouca coisa depois que você ensina o caminho certo para o seu filho. Depois que o seu filho aprende o caminho certo, na Bíblia está assim, ensinando, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar para quando ele crescer, ele não se desvirará dele. Se você ensinar esse caminho para o seu filho, o que o mundo oferece vai ser, vai ser coisas banais. Mesmo que seja... Né, uma maravilha, uma maravilha do mundo mas se o filho aprender realmente o caminho do Senhor isso para ele já não vai ser vai ser coisa banal vai evitar muito né? sofrimento. Vai evitar. e eu, eu continuo na palavra do, do Moisés porque por mais que o pai queira fazer tudo, mas o pai tem um limite também e o pai não pode passar desse limite né? e esse, essa palavra que Moisés usou nós temos o papel de de ensinar o caminho que deva andar, mesmo que, mesmo que talvez os nossos filhos parecem não estar aceitando, recebendo essa palavra, talvez eu possa falar até disso mais depois, mas o pai ele deve continuar insistindo e mostrando o caminho, sabe, porque vai chegar uma hora que nem isto mais nós iremos poder fazer, então, enquanto nós pudermos, nós temos que mostrar o caminho, mostrar o caminho. Para, como disse Moisés, chegar num determinado tempo, ainda que ele queira, mas ele nunca vai esquecer. Da não, vida esquece, não esquece, não esquece. Em Efésios é, capítulo 4, 6, versículo 4, ele nos ensina o seguinte. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Para quê? Mas criai-nos na disciplina e na admonestação do Senhor. Né? Então, isso aí mostra é, o diálogo mesmo. O diálogo com os filhos, ensinando ele, sempre no caminho do Senhor e não provocando a ira, né? Porque tem pai que não, não ensina, só corrige, só, só corrige, só corrige. É. Só corrige. Isso não Só, não correção, não é só correção não é ensinamento. É, são os extremos, né? Na Bíblia a gente vê extremos. É, grandes homens de Deus que falharam drasticamente na tarefa paternidade. A gente estava falando... Samuel, profeta, sacerdote, juiz, mas como pai, falhou. Sacerdote ali. Sacerdote ali. É, aquele, é aqueles extremos, tanto é, de um lado como de outro. Você não pode ser aquela, aquele extremo de muita cobrança, como Moisés acabou de falar, cobrança, cobrança, uhum. e também aquela, aquele extremo de muito relaxamento, não é sei se é a palavra demais. certa. Né? liberdade demais, não correção, né? não correção, então é o equilíbrio que a Bíblia nos ensina a manter ele, né? E eu acredito que como pai e como filho também, que querendo ou não nós somos filhos também, eu acredito que como filho e como pai é a forma correta de, de, de fazer, de, de enfrentar essa situação de, de viver uma vida de pai e filho. De é, é, vivência. Davi, né, o, homem o, coração, o homem segundo o coração de Deus, Davi também falhou drasticamente com o Pai, e a Bíblia não nos esconde isso, nesses grandes homens de Deus. Davi talvez falhou por esse extremo, por não corrigir. corrigir. Por não corrigir. Ou por preocupar demasi, demasiadamente com outras coisas Sim. e deixar talvez a família, a criação, em segundo plano, terceiro plano, quarto Foi plano? Olha a parte com a família, a criação. Quando assusta, já já está no nível muito crítico de tentar resolver a situação, só Deus. Davi teve consequências terríveis, terríveis, né? Terríveis com os filhos, terríveis. E, e a Bíblia não esconde nada disso, porque eu acho que Deus nos mostra Coisa exemplos. Coisa linda, né? São exemplos. É. Olha, você segue até aqui, mas é. até aqui aprenda com o erro do outro, para você não ter que sofrer as consequências na sua pele. Coisa linda. Você acha que hoje, Moisés e Pastor, a paternidade é a tarefa mais sublime e também, por outro lado, a é mais difícil que o homem pode ter na vida? <risos> mais sublime eu acho que sim. E, e, e isso tem que começar lá no nascimento do filho. Tem, tem, tem, tem, tem pais que deixam para corrigir o filho quando ele já está velho. Né? Ah, deixa ele ter um conhecimento primeiro, para depois eu corrigir ele, que agora ele não sabe de nada, coitado. E sabe? A, a, a, a criança, mesmo ela é, é, com um aninho de idade, ou até menos, você já conversando com ela, já contando historinha da Bárbara eu contei historinha para ela, ela, ficava rindo assim, só ficava rindo para mim. Mas quem disse que ela não aprendeu com isso? Sim. Né? Você pode achar talvez ela não esteja entendendo mais não. alguma contei coisa ali contei história estava... para ela até ontem, né, Bárbara? <risos> até <risos> ontem. <risos> não passava uma noite sem eu contar uma história para ela. Hoje, as histórias que eu contava para ela, a gente hoje, o que, é que a gente faz? Discute sobre ela, bate um papo sobre ela. Aprofundou mais Aprofunda. o conhecimento, né? Ela me ensina nas histórias que eu contei ah, é. para ela. Vamos dizer que você ensinou o básico. Isso. Agora está aprofundando as né, história. próprias histórias. Juntos. Ah, Juntos. Eu acho que a paternidade, assim, eu tô falando no lugar de filho, mas é, com esse exemplo que meu pai deu, é muito sobre semente, né? Você semeia muito e você espera ver frutificar, né? Então, desde o início, realmente, essas histórias não foram jogadas ao vento, foram sementes plantadas. E a gente, como filho, pode falar que direto, assim, vem no coração, vem na mente coisas que foram ensinadas lá atrás, que realmente o Espírito Santo né, frutifica essas sementes mesmo. é Realmente é, a gente pode viver uma vida hoje porque algo foi plantado lá atrás, que outros não podem viver porque não foi plantado. E a colheita é sempre maior que a semeadura, né, Bá? Sim, com certeza. Seja ela para o bem ou para o mal, ela sempre é maior. Quando se semeia coisa boa, sempre vai colher, a colheita vai ser grande coisas boas. É, eu acho muito interessante, voltando a falar de Jó, que a gente falou que ele, está escrito né, que ele fazia nas madrugadas, e além dele fazer os sacrifícios em holocausto por causa dos filhos, é, ele não só, tipo assim, como posso dizer. Ele não entregava para Deus e confiava que Deus ia educar os filhos, né? Ele não dispensou a responsabilidade de educar o filho. Então, tipo assim, além dele se entregar, entregar os filhos para Deus num compromisso de, de relacion... é, interceder, de um relacionamento com Deus é, devoto, de entregar sacrifício, mostrar que realmente estava intercedendo pelos filhos, ele não dispensou a responsabilidade que é de cuidar. Então acho que isso também é muito interessante, que é a, a criação do filho, né? Porque acredito que hoje tem muitos pais que nem a gente está comentando, que a gente falou que não pode ser nem tanto e nem de menos. Terceiriza. É, terceiriza. É, a igreja vai educar meu filho, ou talvez a escola vai educar meu a filho. Babá. A babá vai ser uma A filho. Você, você, você lembra que antigamente, antigamente não antes a gente ouvia muitas pessoas falar assim, quando e uma criança na casa da gente, assim aí as crianças começaram a mexer naquelas naqueles coisas que ficavam na sala. Aí a mãe ou o pai viravam assim, não mexe porque o dono da casa vai achar ruim. Disse, Pera aí, é o dono da casa que tem que achar ruim, né? Então, tipo assim, não quer que o filho mexa porque o fulano vai achar ruim. Na verdade, quem tem que achar ruim é os próprios pais que tem que corrigir. E essa questão de terceirizar e eu não assumir. É que nem a Bárbara está falando também que é uma semente. Eu acho que essa questão do... Voltando a falar de Jorge de novo. É... A questão dos holocaustos, eu acredito que é uma semente. Ele não fez isso foi a... coisas instantâneas que aconteceram. Foram a... através da criação. Então, tipo assim, a questão... A... Próprio Deus, ele fez promessas e foram cumprir muito tempo depois. Então, eu acho que essa questão de da pessoa ser o pai, né? Além de ter a responsabilidade de cuidar do filho, ter essa devoção com Deus também de apresentar os filhos para Deus, é uma coisa, é uma semente que realmente vem, se ele for íntegro de coração puro nessa, nessa vontade dele, Deus recompensa e Deus não, Deus é fiel, né? Ele não, ele não. Eu acredito, acrescentando aqui, eu acredito que nessas orações Moisés de Jó, assim como Teófilo está falando que é, Jó, ele intercedia, e eu acredito que muitas dessas intercessões, porque é a minha intercessão hoje, é a sua também, e deve ser de todos os pais. Não somente apresentar os filhos, mas falar, Deus, me conceda sabedoria, né, para saber instruir o meu filho, para saber falar com ele, me ajuda ele me ajuda a dar um bom conselho para ele, para me instruir ele naquilo que for preciso. Então, eu acredito que Jó, sabiamente... Ele também, devido à dificuldade da paternidade, ele intercedia e ele buscava porque ele falava assim, eu preciso da graça, da sabedoria, da direção de Deus. Respondendo a sua primeira pergunta, quando você perguntou para o Moisés, é difícil? É complicado? Eu acredito que Jó, sabendo disso, ele intercedia, ele buscava pedindo a direção, a graça, a orientação em Deus. Ele sabia onde buscar. Sabia onde buscar. A porque, se, certa. Porque se depender só de nós mesmos, como pai, é talvez fala. falando para todos os pais hoje, tem hora que a gente encontra em determinadas situações que a gente não sabe o que fazer. Obrigado. complicado. Tem hora que, a, que gente no, a gente fica na rua senhor, sem sair. É não é como senhor. fazer agora. Ah, é. a, a gente não sabe o que fazer. E a gente tem que saber buscar o conselho e buscar a solução do mundo A da solução certo. também. Gente, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Aí nós vamos conversar um pouquinho com a Bárbara e com o Teógenes sobre paternidade. Vamos falar também um pouquinho, nós estamos falando sobre paternidade terrena, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a paternidade também celestial, divina. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Pessoal, nós estamos aqui, né, tomando café, essa é muito bom conversar, café. Muito bom. Bárbara, Théo, vamos lá agora. Bárbara, você é neta de pastor, né? Pastor Ari Coelho. Talvez a responsabilidade seja um pouquinho maior ou talvez seja um pouquinho mais difícil por causa das cobranças. Porque querendo ou não, tem uma cobrança um pouco maior já de quem vem de uma família. Assim, e Théo é filho, passou. Filho e é neto, né? É, <risos> mãe, né neto é também, né, Théo? É verdade? Existe uma, uma cobrança maior? Como que é a carga? Ou você não sente isso, Bárbara? Eu acho que essa pressão é mais de fora, sabe? Eu, no início da minha caminhada com Jesus, talvez eu tenha sentido. Mas quanto mais eu me relacionei com o Senhor, essa pressão foi sumindo, porque eu acho que é uma responsabilidade eu ser filha de Deus, é muito maior, maior do que eu ser filha de alguém ou neta de alguém, né? Eu não senti tanto esse peso assim, mas é uma honra, na verdade. Eu acho que ao invés do peso, eu senti orgulho. Uma alegria muito grande. Mas eu acho que é porque o seu desenvolvimento espiritual é um pouco maior. Porque eu acho que tem gente que sente um pouco de Sim. peso, não sei. Ah, é. Com certeza. No início eu senti muito, mas como eu falei, à medida que eu fui me relacionando, a gente troca o peso, né? Porque a gente sabe que é uma responsabilidade. Eu não preciso ser uh, espiritual o suficiente porque eu sou neta de alguém ou filho de alguém, mas porque eu me relaciono com o Senhor, eu sou filha de Deus. É. E você, Theo, sentiu alguma vez essa pressão? Eu senti, eu senti bastante. Eu senti bastante. <risos> é... Olha que legal, né? Eu já, comigo, já foi totalmente o contrário. Eu senti bastante. É, foi. Mas é uma pressão que, tipo assim, acho que vai, vai do, do, do interesse do, do filho. É, aí eu, eu vou voltar de novo em Jó pra falar que, tipo assim, a questão do... De holocausto. Acredito que meu pai e minha mãe orou demais pra mim. Porque não tem ó. Tipo assim, foi eu, muita madrugada até. Eu acho que foi. Porque <risos> o tempo que, tipo assim, como minha vida foi até chegar ao ponto que eu tô que tipo assim, realmente querer se aproximar de Deus, então acredito que foi muita oração, muita coisa na madrugada pra que meu pai talvez agora esteja colhendo os frutos, enfim. Mas é uma pressão que... É, é uma pressão que acontece. É uma pressão ruim se você não quer seguir o caminho, mas é uma pressão boa que talvez te incentiva a, a ir mais, a querer mais de Deus. Eu acho muito interessante ver na minha mente que agora é, quando, agora que eu estou passando a mais a estudar a Bíblia, a conhecer mais, aí eu fico, fico achando interessante, eu acho que tem tá uma música do Alessandro Vilas Boas, e então também acho que muitas vezes é, é, na né, Bíblia fala tipo assim, é Deus de Abraão. Aí no caso tipo assim é Deus de, do Deus do seu pai. Eu fico, aí muitas vezes nas minhas orações eu fui falando assim Jesus eu quero conhecer o Deus do meu pai. No sentido tipo assim o que eu vi meu pai, mas meu pai é. Falei assim não eu quero conhecer esse Deus. Então tipo assim é uma pressão, mas é uma pressão que dá para <risos> aliar assim maliar, é. Porque chega um ponto também que eu acho que quando você começa a ficar a ficar de maior você começa a trabalhar. Aí essa pressão é, tem dois caminhos, ou você realmente respeita, mas vai para o lado, infelizmente, do mundo, ou você se junta com essa pressão e vai para o caminho de Deus, buscando conselhos dos pais, de quem está perto de você, que é espiritualmente, como você, a pessoa que você vê como figura paterna, e, e vai aprofundando. E vai aprofundando. É, aí a gente entra... Dois filhos de pastores. Também? Ah, nós queremos ouvir? Também. Ah, também? E, eu São acho... épocas diferentes? É uma é, diferente, né? época bem diferente. Eu e ve, eu vejo que, eu não sei se o Moisés depois ele vai falar, eu não sei se o Moisés vê assim. Eu louvo a Deus pelo meu filho, louvo a Deus pela vida da Bárbara também, dela tá através dessa declaração dela. Pode parecer que não, mas incrível isso, pelo. A, a maturidade parece tanto da Bárbara do Teóide aqui, e eu sei que estão representando vários filhos de pastores aqui também, pelo menos na minha parte, talvez foi um nível de maturidade até maior. Por mais que vocês achem que sofreram, você, de, você declara agora que você entende que, além de você ser filha, neta de um pastor, mas você entende que você é filha de Deus é e com Deus. Né? E o Teóide falando que soube aproveitar essa pressão e entender essa pressão a partir do momento que ele é, aproximou mais de Cristo, sabe? E voltando à minha pessoa como filho de pastor, aí eu fui muito pressionado. Meu Deus! No nosso caso, a, a gente foi muito pressionado, porque a, a igreja, tem, cada, toda igreja tem suas regras. Uhum. Então, a própria igreja, os membros da igreja ach, achavam que nós, como os filhos do pastor... Tinha que seguir a risca, a risca, a risca mesmo as regras, para que eles pudessem seguir. Podia ter, não é, não não, não então é. a pressão era muito grande, né? Era, era, quase, que é, é, quase que nem levava para o lado espiritual. É. Eram épocas diferentes. Diferente. Era época diferente. E essa, e a pressão, Moisés. você acredita que você acha concordar comigo? Não era só dentro da igreja, não. Não, era fora também. Escola. E muita. Todo mundo fazia o que fazia. Se eu, se eu tivesse no lugar errado, na hora errado. era, era. o <risos> é. filho do pastor. Alófio do pastor. Meu Deus. filho do pastor. Era aquela loucura. Mas hoje, é, tanto o pai do Moisés, o nosso grande pastor Ari, não está presente. Assim também como meu pai pastoreou por décadas, aí, não está entre nós. Mas eu desejaria que ele estivesse hoje mais próximo, sabe? E meu pai deixou um legado, sabe? Muito grande para mim, muito grande. Demorei a entender isso, demorei a ver isso, sabe? Mas tem, muitos, tem muitas coisas que hoje eu faço. E eu penso, se meu pai estivesse aqui, talvez ele agiria dessa forma, desse jeito. E... Maravilha. Mas isso é lindo, porque eu acho que tem hora que tem hora que o legado, o exemplo, a gente entende com a maturidade mesmo, Exatamente. né? Exatamente. É com o tempo. Agora vá. Eu sei que você entende bem desse assunto, sei o Théo. Mas Muita gente hoje tem nós temos um requisito para nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Antes nós éramos criaturas. Depois a gente tem que ter toda aquela aceitação, né? saber quem foi Jesus, aceitar Jesus, a obra né? Salvística, toda a obra de salvação, para que nós nos tornemos cordeiros com Cristo, para que nós nos tornemos filhos por adoção. Aí sim, mas depois que as pessoas têm dificuldade ainda de aceitar essa paternidade divina, celestial, quando a gente tem dificuldade de aceitar a paternidade terrena, eu creio que sim, assim, convivendo com um jovem, vou falar do meu lugar, assim, é muito difícil, quando a gente não tem uma figura paterna, terrena, é, num padrão mais excelente, ou então de sucesso, né, tipo assim, não tem um pai presente, não tem um pai que consegue dar amor, né, demonstrar amor, a gente não consegue enxergar Deus assim, e é muito difícil. E eu acho que isso não é à toa, né? Porque Deus decidiu se mostrar assim, né? Nós não somos filhos, nós, Deus não se tornou pai porque nós nos tornamos filhos, Ele sempre foi pai. Então, quando Ele constituiu a família na terra estabeleceu pai e mãe, olha como é precioso, né? Ele decidiu colocar o título que Ele carrega nos nos pais terrenos, né? Uma figura de dele figura. aqui na terra, é. né? Então, é, eu acho que não é à toa, assim, que tem, que tem essa dificuldade mesmo. Materializou é, os são homens são muitas pessoas, situação né? Muitas, acho que é, o, é entre o... jovens, já adultos. É. Assim. Você também concorda? Com ela? É, acaba que, talvez, principalmente se, a, se, a, se ela tem essa dificuldade de relacionamento, principalmente se o pai for alguém da igreja, algum membro da igreja, acaba que ele pensa que hum, é, o pai está na igreja, mas o, o pai ainda é ruim. Então ele começa a enxergar todo o ambiente da igreja, todo, ele se fecha totalmente para a igreja. E pra, aí, consequentemente, se fecha para Deus. Transfere para Deus. Deus. Aí acaba que ele fica com raiva do pai aqui na terra, com raiva da igreja, com raiva de Deus e não se abre. Então acho que essa questão de o pai ser um, uma pessoa é, amável, uma pessoa conselheira, uma pessoa que, tipo assim, está disposta a ensinar o filho é muito importante porque. Figura paterna de Deus, eu acho que é uma das questões mais importantes que tem na Bíblia. A gente, quando a gente reconhece que Deus é nosso Pai, a, fica uma coisa muito mais fácil da gente vencer a, a, os desafios da vida, porque a gente sabe que é um Pai. E o Pai, ele não vai dar coisa Tem um versículo na Bíblia que eu não sei de cor, mas ele fala como é que é. Quem pede. É, se, o pai, se a gente pede. Então, é isso. Né? Se isso. nosso pai derrendo que nós não somos bons. Ele é. né? é. é. vai falar coisas boas aos filhos, né? Tem geral, é. Geral, é. Então, Deus, como pai, é. ele fala não é. para os discípulos. Ele fala isso, não. Isso. isso não, porque ele sabe que lá na frente é. isso vai ser ruim. ele fala isso agora não, daqui a pouco. Não é? Mas é que nem, mas é, o, é o amor de Deus, né? Ele, ele, ele, o amor de Deus é algo que corrige também. Não é só algo que vai dar bênçãos. Um dia, eu já vi um, um, um exemplo que muitas vezes é, o pai. Citando Deus como, por exemplo, ó, nós somos crianças e tem uma tomada. Aí Deus fala assim, ó, não encosta naquela tomada, senão você vai machucar. Aí o pai fala assim, não encosta. Quando você encostar, você vai se machucar e mesmo assim o pai não vai deixar de te amar. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Deus fala assim, ó, não vai por esse caminho. Aí mesmo se você for, consequentemente você vai errar, vai cair. Mas ele ainda assim te ama, ele é um pai que... Aí ele tá lá esperando você com tá Eu acho que é um reflexo, porque a gente enxerga todo mundo espiritual... Como uma visão terrena. A gente não vê de cima para baixo, a gente vê de baixo para cima. A gente atribui a Deus é, o que a gente enxerga no nosso pai, quando tinha que ser o contrário. Eu olho para Deus, eu enxergo Ele como pai, então eu posso é, olhar para o meu pai e falar: será que ele se parece com o Senhor? Acho que é, tem que entender. É porque nós não éramos filhos de Deus. Ele, a partir do momento que nós reconhecemos, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós somos filhos, olha só que que é a responsabilidade. E, e, e o Teógeno hoje, ele está, ele está falando sobre, na posição de filho, né? Mas amanhã ele, nos projetos de Deus, ele talvez vai falar já com uma figura de pai. Né? É isso que o Moisés está falando. Amém. Não? falo claro que a gente entende os pais melhores depois que nós nos sim, tornamos sim. pais. exatamente é. e eu acho que nessa questão de que a Bárbara falou que a gente se espelha na questão terrena é no pai terreno para é, conhecer o pai celestial então é eu acho que isso parte principalmente quando a gente está é, quando a gente ainda é pequeno que nem o Moisés falou eu ficava contando história para a Bárbara desde pequeno então é desde essa criação que tem um versículo tem um versículo em, Moisés fala de um negócio que eu não vou lembrar que, nossa barra, é, que Moisés, eu não vou lembrar eu, Passo, eu vou, vou perguntar, perguntar ao o pastor para... Saulo assim que acabar aqui, o pastor <risos> Saulo me fala um versículo muito bom sobre isso é, que enquanto o filho está debaixo da sua, da, sua, da, sua, da sua responsabilidade você tem que ensinar ele eu acho que a partir do momento que o filho passa a caminhar com as pr próprias pernas ele passa a conhecer Deus individual o pai não tem como carregar ele para sempre, então eu acredito que Desde pequeno, esse, esse ensinamento é o espelho que a gente vai ter dos pais terreno. E a partir do momento que a gente passa a caminhar com as pernas, a gente vai conhecer Deus como pai o Pai individualmente. É, o Pai que aconselha, o Pai que nos que ajuda corrige. e que corrige. Moisés, nós temos, você tem mais dois filhos, três, a Bárbara Caçula. É tem Mariana e Diego, mais Bar, Bá. é Mais Bárbara. Você, qual o legado que seu pai te deu? O está, está te deixando. Ai meu Deus, vou chorar. <risos> eu tô chorando. É, eu acho que... A gente até ri lá em casa, assim, que olhar pro meu pai há anos atrás e olhar para mim é um pouco igual, assim. A gente tem a mesma é, personalidade, assim, a gente já tem a mesma forma de pensar. Gosta dos mesmos filmes. É, gosta das mesmas coisas. Mesmas músicas. Sim. E eu acho que a forma de se relacionar com o Senhor também é muito parecida, né? Muitas coisas que ele viveu na época dele, eu tenho vivido agora com o Senhor. Então eu acho que o legado espiritual que meu pai vai deixar é ser alguém fiel ao Senhor. É fiel ao que o Senhor disse, sabe? Porque ele tinha meu avô... Preciosidade que ele era, mas chegou um tempo que ele conheceu o Senhor por ele mesmo, né? Ele caminhou num lugar de revelação é por né? ele mesmo, né? É, o que o Théo falou é muito legal, assim, eu também tenho orado isso, para que eu conheça o Deus dos meus pais, é, mas o Deus que ele conheceu... É, não foi só o Deus do meu avô, sabe? Chegou uma hora que ele conheceu o Deus dele, sabe? Deus se mostrou para ele de uma forma e na época que quando ele era quando ele tinha a minha idade, ele foi muito fiel ao que o Senhor mostrou para ele. Mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias que diziam não, ele foi muito fiel. Então, acho que o legado que ele vai deixar para mim é isso, ser fiel ao que o Senhor falar, ser fiel a quem o Senhor é, não abrir mão do que tá, da Escritura, da doutrina, é ser obediente ao Senhor até o fim. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas é, falem contra, mas se eu conheci o Senhor, se eu estou vendo, se eu estou lendo, se Ele se mostrou a mim, então eu tenho que ser fiel a isso. Eu sou muito <risos> apegado àquele versículo que fala que, é, o, que nos, o, o que nos contaram os nossos pais não encobriremos aos nossos filhos. De maneira boa. Theo, e o legado que, o, que seu pai vem deixando para você Sim. e para sua irmã, passou. E isso, seu pai uma... de é, Rebeca. <risos> Rebeca. E é. é, mas o legado que meu pai tá me deixando, acredito que vai deixar muito, muitas coisas ainda, mas eu acho que parte do princípio que a Bárbara falou, é se apegar, ser fiel a Deus. Esses dias esse dia eu tive uma experiência muito bacana de como Deus ele é fiel e. Falando isso, eu estou percebendo mais ainda como Deus é fiel na vida do, dos nossos pais aqui. Meu pai, o Zé, o pai da Bá. assim, É uma, uma coisa que já viveram tanto, viveram tanto com Deus assim. Deus nunca deixou de prosperar, nunca deixou de abençoar, Deus nunca abandonou. Então eu vejo que tipo assim, essa caminhada com Deus é algo que realmente é um legado. A gente começa a se espelhar no nosso pai e assim, assim é, Não tem por que não, não estar tá com Deus do jeito que meu pai estava Caminhar com Deus, ser fiel a Deus do jeito que meu pai foi Ter essa devoção a Deus, confiança E é esse o legado, o legado de confiar em Deus E eu agradeço muito a vida do meu pai e da minha mãe ah. <risos> Não é dia das mães, mas eu agradeço muito a família é. que eu tenho que porque... Acho que sem eles eu não. Acho que. que nem eu nem falo. Acho que foi. Ainda não tivemos essa, essa conversa, mas acho que foi muita oração de madrugada. Ah, Para é. pra, pra mim estar tá onde que eu estou. E fico feliz em saber que eu estou seguindo os caminhos que meu pai sempre desejou que eu seguisse. Mas ser pastor, meu filho? Isso. Ah, ah, aí, aí é se, se, se você quiser, eu deixo umas gravatas tá lá com você. Aí é só com Deus só se Deus. Ih, Deus tem que me dar um negócio muito gravata, forte. Você que pegou gravata, Moisés. Você... Peguei não. Dispensou <risos> gravata, você. mas Mas pe... ficou muitas coisas, muito, muito, muito mais importantes né, do o legado do pastor E O legado é, é. que meu pai deixou pra mim, nossa, as não... gravatas do mundo inteiro, no... não. Acho que não três top. programas não falam, né? Não mesmo. fala, não. Meu pai mais falava pra gente, mais. Falava até pra igreja mesmo. Mas lá em casa ele enfatizava isso bem. Fique preparado que Jesus vai, volta. vai voltar. Vai dar volta. o é, 401. É. Isso aí a gente não esquece. É. Né? É, isso é o jardão é do pastor. O pastor ali toda a mensagem. Exatamente. Né? É, coisa linda, linda, linda. E é muito bom. Parece que a gente tem que se lembrar todo dia mesmo. Né? Todo, todo instante. E, pastor, e o legado do seu pai? Eu meu, sei que tem muita o coisa. O meu, mas... meu pai falava uma coisa que... Hoje eu sinto isso. E principalmente a, pa a partir do momento que o Teógenes... É, foi para a igreja, assumiu a responsabilidade com o Senhor. Meu pai, todo ano que aniversariava, aniversário dele, nós esforçava para comprar um brinde, um par de meias às vezes, aquela dificuldade para comprar alguma coisinha, e nós chegava com um presente para ele, e ele virava assim, para a gente e assim, falasse assim, muito obrigado, muito obrigado, abraçava, mas o maior presente é quando eu ver você seguindo Jesus. Amém. Sabe, eu via que o meu pai ele tinha essa paixão, esse prazer. E graças a Deus, em vida, eu pude assim, é, proporcionar esse prazer para ele, porque quando eu já fui para a igreja, ele assumia a responsabilidade com a igreja, ele estava entre nós ainda. Fui para o ministério, ele estava conosco. e assim é um exemplo também de fidelidade ao Senhor, dedicação à palavra. meu pai, ele tinha quase igual o pastor ali também, no quesito assim, de escolaridade, mas eram aquelas pessoas que dedicavam, mesmo não tendo, não tendo estudo, dedicava, dedicava. E aprendia quase a ler na Bíblia Sagrada, mas era aquele, aquela dedicação, aquele hábito de leitura. O amor, o amor pela leitura. Tem muitos livros que Ele dele, deixou. sabe, que deixou para mim, deixou pra gente, e eu acabei herdando aqui lá. Eu só quero aproveitar, até hoje fez menção aqui da mãe dele, é, ainda que não é dia das mães, mas é uma companheira e uma mãe que... Né, Teóxi? É uma oportunidade que tiver. Tem que falar. Ela, tem, tem que falar dela. É É uma mulher que... Intercedeu, mas intercedeu mesmo. E com esse objetivo, tanto do Teóxi como da Rebeca. E ela faz parte demais desses frutos que nós estamos colhendo então, faz tudo. parte de você ser o pai que você é né aí, ó, tá vendo isso isso aí ó tá vendo fechou e está aqui é um mais uma vez a Deck TV muito obrigado pela sua oportunidade presentão que vocês deram para mim como Dia dos Pais poder estar aqui né realizando esse programa aqui juntamente com meu filho Teógeno que é um baita de um orgulho para mim hoje tá um baita de um orgulho é, não somos um pai nem filho perfeito, mas nós estamos crendo na naquela transformação dia a dia na presença do Senhor. Isso é muito importante. Não há perfeição, né? Não há. Mas não há, há não. um entrosamento e vai caminhando. Eu quero falar também, é, desejar para os pais crescerem em sabedoria, em conhecimento, se espelharem é, em Jesus, que foi um pai perfeito, um filho perfeito, mas também deixar... Uma esperança para os filhos que não podem comemorar essa data, seja porque você não tem um pai presente ou porque você já perdeu seu pai, é que você conheça o Senhor como um pai perfeito. A Bíblia diz que Ele é pai dos órfãos, né? Ele é pai das misericórdias, Ele é o pai perfeito. Então, que você possa satisfazer na paternidade do Senhor, porque Ele é um Deus de amor, Ele tem amor, carinho, cuidado. Ele tem exortação também, mas todos os caminhos do Senhor são de amor e misericórdia. Então, que você possa se satisfazer na paternidade do Senhor. Se deliciar nessa paternidade, Sim. se aprofundar nela, é, né, Bala? Maravilhoso. E nesse Dia dos Pais, nós todos da deck TV, desejamos a todos os pais muitas bênçãos de Deus, muita sabedoria, vinda do alto, muita prosperidade em todas as áreas. Apegue-se com Deus... E né, que, que Deus resplandeça a face dele sobre todos os pais e faça, e, né, e traga a paz para vocês, a paz e a sabedoria. Música